Nós um, sabemos que nós temos uma meta, um, que foi o nosso primeiro objetivo, uma meta de chegar aos 35 pontos, temos 33, queremos chegar aos 35 e queremos chegar o mais rápido possível a essa meta e a forma de chegarmos lá é já no próximo jogo, que é, que é contra o Benfica. Um, nós sabemos... Um, vamos enfrentar uma, uma equipa forte e boa e, como disse, por isso é, é líder do, do campeonato. Uh, mas creio que será um jogo diferente daquele que foi na primeira volta. E nós também um, queremos demonstrar que, que na primeira volta um, não estivemos tão bem uh, no, no jogo uh, em determinados momentos. Queremos dar uma, uma imagem diferente. Creio que as duas equipas do primeiro jogo até agora também estão, também estão diferentes. Quero na qualidade do jogo, quer no conhecimento da equipa em si, e por isso perspectiva-se, como é óbvio, um bom jogo, com uma grande moldura humana e uma grande massa adepta das duas equipas, e está em perspectiva um bom jogo, e nós tudo vamos fazer, como é óbvio, para fazermos um bom jogo e respeitando muito o adversário ficar com os três pontos.